Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alisson, um dia estive aí, né, com vocês, no Liceu, apresentando a Feira de Ciência, ao lado de um grande amigo meu, né, que se chama Jocelyn, Para mim muito mais que um professor, um amigo particular, um primo de família, que me deixou só mesmo lembranças boas, excelentes, de grande aprendizado, né? tive com ele em vários projetos, apresentando o Liceu, inclusive pela segunda vez na história aqui em Fortaleza, no Ceará Científico. Foram viagens, momentos de compartilhamento de conhecimento que me fizeram deixar só mesmo lembranças maravilhosas desse homem que para todos nós foi um exemplo. Né? E eu estava vendo aqui as últimas mensagens que eu tinha trocado com ele pelo WhatsApp e um dos pedidos que ele fez a mim foi cuidem em se fazer grande, né? E eu quero compartilhar, aproveitar esse momento, é, que foi um pedido que ele fez para mim, com certeza, para todos os alunos, vocês, ele faria hoje também. Cuidem em se fazer gigantes, vocês que estão em ensino médio, é, aproveitem cada momento, aprendam, é, existem muitas oportunidades, nós viajamos muito apresentando projetos na área de robótica com vários outros colegas meus e o Jocelyn, é um exemplo a ser seguido de homem, tanto na família, como em casa, como na escola, um professor. E com certeza um dos desejos dele seria estar aí, né? ensinando, acompanhando alguns alunos, mas a vontade de Deus é, foi feita. Né? Então quero deixar aqui meu. Aí compartilhar né, esses momentos que eu tive ao lado desse grande amigo. Né? Um abraço, até mesmo professores que há tempo não vejo, e até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Brito, sou graduando em licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Fortaleza, e fui aluno do professor Jocelyn. Nesta ocasião, gostaria de falar um pouco sobre a minha relação enquanto aluno e amigo pessoal dele. é um primeiro momento, eu faço questão de exaltar o seu profissionalismo, pois, hoje, enquanto profissional de educação e formação, eu observo na figura de Jocelyn muitas características fundamentais para o exercício da docência. Por exemplo, a sua maneira cativante de ser com os alunos, sem perder a objetividade ou o controle de sala, eram práticas essenciais para o exercício de um educador. Além, é claro, o que eu considero assim, mais admirável na figura de Jocelyn enquanto professor, era a sua capacidade de construir uma aula que causava inquietações nos alunos e que não era somente unidirecional, ou seja, uma aula em que tínhamos o professor como figura central do conhecimento, que o transmitia de maneira técnica e teórica para o público discente. Então, para mim, essa formação um pouco mais humanizada, cuidado no trato com seus alunos e com os colegas de trabalho, que se refletia também na decência no respeito que ele, que ele tinha com seus amigos e familiares em geral, é, constitui para mim é, uma figura de protagonismo que eu não vi em nenhuma outra profissão. Então, certamente a minha escolha profissional esteve muito vinculada ao que Jocelyn representou para mim. Então, eu prefiro acreditar que pessoas como Jocelyn, quando morrem, na verdade, elas eternizam um legado, o qual é deixado para seus familiares, amigos, alunos, que estiveram ao seu redor e que compartilharam momentos com ele. Nesse sentido, hoje, enquanto professor e amigo de muitas pessoas, enquanto ser humano em geral, vamos falar assim, eu busco ser né, uma figura de exemplo, tal como Jocelyn representou para mim. Ou seja, eu pretendo continuar honrando tudo aquilo que meu estimado amigo e professor me ensinou. Oi, meu nome é Raiane, sou ex-aluna da Escola do Seu José de Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre o Jocelyn, sobre nossa amizade que a gente desenvolveu durante todo esse tempo. E ele era nosso orientador no profissional, conhecimento individual e foi aí onde tudo começou, onde a gente pôde conhecer o verdadeiro José um amigo que ele era não só como professor, como fazer, é como se ele fizesse parte da nossa família, da minha família, sabe? Ele era uma pessoa no qual eu sempre considerei muito e no decorrer desse projeto ele foi um tipo de amigo e de orientador que ele sempre confiava na gente, ele via, além do que a gente era, ele via a nossa capacidade, ele sempre estimulava a gente para o melhor e quando a gente estava querendo desistir ele dizia assim, olha, você não nasceu sabendo tudo, então você não pode desistir muito caminho porque você é mais que isso, você consegue, você é capaz. E isso fazia a gente, sabe, a gente criar o ânimo de fazer as coisas. E no decorrer desse tempo todo, a gente desenvolveu um laço muito forte. Ele é uma pessoa extraordinária. Em sala de aula, ele, sem dúvidas, é um dos melhores professores que eu já vi. Como um orientador, ele era aquela pessoa dura que puxava no seu pé e não deixava você sair de lá até você terminar, até você conseguisse, porque ele simplesmente acreditava completamente nos seus alunos. Ele tinha aquela confiança, aquela, aquele carisma de cativar todo mundo é né? tanto que as aulas dele eram a que mais prendia os alunos completamente, era que mais prende os alunos porque ele tinha aquela didática aquele método de ensino ele é uma pessoa que vai fazer muita falta pra ele e sem sombra de dúvida, o Jocelyn foi uma das minhas principais inspirações o maior responsável por fazer eu sonhar alto e eu sou muito grata a ele e eu quero que ele saiba de qualquer jeito que ele, eu sempre vou carregar ele comigo, ele sempre vai ser uma parte de mim, da minha família. E eu tenho uma grande consideração por ele. Então, é isso. E eu queria muito que vocês, novos alunos, novatos, tivessem sentido a oportunidade de conhecer o Joseline que eu conheci. De ter esse contato, de poder criar um vínculo.